compra O dinheiro compra a educação, compra a criação, compra o bem-estar, e nesse meio todo a pessoa se desenvolve tendo muito mais chances de ser feliz do que quem nasce na pobreza, na miséria. Né? Com certeza o dinheiro é a base da sociedade capitalista e tudo depende do dinheiro. Inclusive o amor, como é que você vai encontrar o amor se você não tem dinheiro para pagar para sair de casa? Vai ficar trancado em casa olhando para a tela do computador, você não vai pegar nada. Então o dinheiro é fundamental e quanto mais, melhor. O dinheiro representa a honra do ser humano nos tempos modernos. Né? É digno aquele que tem o dinheiro, não importa de onde venha, você tem que ter o resultado. Aí você é um homem honrado ou Uma mulher honrada, né? Que a mulher também não importa a forma que ela ganha o dinheiro, ela tem que comparecer com o dela também, né? Então, o dinheiro é essencial para a felicidade, tanto para a busca como para a manutenção dela, certo?